professor é a profissão da qual todas as outras dependem. E foi um bocadinho esse o início do bichinho de alguma coisa vai ter que acontecer, não sei como, não sei quando. Quando nós vamos a uma escola o foco mais do que mudança é nos alunos e com o próprio professor onde o objetivo é ajudar a chegar mesmo a cada um, fazendo este método de ensino partilhado, de co-teaching, onde podem dividir a sala, podem pôr os alunos a trabalhar em estações, podem ter grupo, pequenos grupos entre cada um deles e cada um deles tem um acompanhamento mais individualizado. Acima de tudo, centrar no aluno para que nós possamos sentir, eles estão a aprender, eles estão a chegar onde nós queremos, eles estão a, a, a ir no caminho que sabemos que é da motivação, da autonomia, desta liderança do próprio de identificar um problema, ir e levar outros consigo. O, professores que não tiveram um mentor e não sabem um bocadinho o que é que estamos a tentar fazer e qual é a colaboração que queremos estimular, desconfiam. Existe um bocadinho de desconfiança quando não sabem tanto do, do que estamos a tentar fazer e de como o mentor quer mesmo completar este trabalho do professor trabalhando nas competências enquanto o conteúdo é dado. Muitas vezes trabalhar as competências com o conteúdo, muitas vezes sem conteúdo. E, portanto, a nossa forma de, de ver é mais sobre este olhar, talvez, diferente, mas sim, sentimos mesmo e temos o feedback das pessoas que é a ajuda é essencial, porque é com o um segundo elemento, com o um segundo par de olhos, por serem dois adultos, ativamente a uh, trabalhar com os alunos, que então o um espaço começa a surgir, não é? o professor começa também a ter ele próprio espaço para pensar de outra maneira. E ele disse, e quando vos encontrei, eu disse, não, esta forma de ser e de pensar é isto que eu não quero que nenhum aluno sinta quando vai para a escola. Eu quero ser esse elemento que, em cada aluno, eles sintam que têm alguém, têm um apoio e que é um sítio onde eles querem estar porque gostam, porque é um sítio de aprender e porque ali se vão desabrochar e, e crescer. E isto é importante dizer que o digital nunca vai substituir a pessoa, o facilitador do conhecimento, da aprendizagem.